É, meus amigos, já estamos aí no ano de 2022 que promete grandes lançamentos, fortes emoções aí no mundo dos games em vários gêneros diferentes de jogos e nós estamos aqui hoje, eu e o meu querido Alanios, para poder trazer aqui as nossas grandes expectativas para 2022, os games que nós mais queremos jogar neste ano, entendeu? E, obviamente, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a é Lanius cheia das expectativas aqui. Exatamente, rapaz. Nós vamos aqui enumerar, trazer a nossa listinha dos jogos que nós mais queremos jogar neste ano. E olha, são muitos. A listinha tá bem recheada aqui, viu, pessoal?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 O que você quer muito jogar em 2022? Olha, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui é o relançamento... Relançamento não, né? É o lançamento de um jogo novo das Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja, a vingança do Vingador. Destruidor. Ué, a, ving a vingança do Vingador? <risos> eu falei, ué, que isso? Virou caverna do dragão, bagulho. Tartarugas Ninja, a vingança do Destruidor. Né? Shredder's Revenge. Feito pela mesma equipe que desenvolveu o Streets of Rage 4. Desenvolveu não, né? Que foi responsável pelo lançamento aí do Series of Rage 4. tô com muita expectativa porque eu adorava... Os jogos de Tartarugas Ninja, do Super Nintendo, do Mega Drive. E esse aí vem na mesma pegada, só que atualizado pro padrão atual, né? De gameplay e tudo mais. Então, eu tô bastante ansioso. Esse daí eu quero jogar muito, cara. Vai ter até a April como personagem jogável, velho. Verdade, né? Verdade. Bom, depois que ela, que ela apareceu lá naqueles Smash Bros. da Nick... Hein? Eu achei da hora demais eles apresentarem isso pra gente. É um jogo que eu tô muito animado pra poder jogar. Principalmente vindo da empresa que fez Street Streets of Age 4 ali, né? Foi responsável pelo game, na real. E vamos lá, então, Alanios... Já começar aqui com games que já estão bem próximos aí, né, que a galera, quem me conhece sabe muito bem. Horizon Forbidden West, cara. É um jogo que eu tô querendo muito jogar, já sai agora no mês de fevereiro, entendeu? Tá bem próximo aí, a gente tem feito algumas coisas do jogo aqui no canal também pra vocês. Então, assim, eu acho que dispensa comentários porque é ló e é muito foda. Horizon Zero Dawn é um jogo impressionante que é muito foda até hoje, entendeu? Tô jogando ele na versão do PC, inclusive, tá muito da hora. E tudo que o Horizon Forbidden West tem apresentado pra gente, em termos de mecânica, desenvolvimento da história, desenvolvimento, assim, até mesmo do mundo como um todo, que eles irão apresentar pra gente, só me deixa ainda mais hypado pra chegar desse negócio. Então, Horizon Forbidden West é um dos jogos que eu quero muito jogar esse ano, antes O próximo que eu vou trazer aqui, eu falo já já. Deixa eu só comentar a respeito do fundo. Horizon Lens. Eu não joguei, né, o, o Horizon. Tô acompanhando o Caio jogando nas lives ali, né? Não tinha visto muito do jogo até então. E eu tô bem curioso pra saber até onde que eles vão levar da franquia ali. O que que eles têm pra trazer de, de novo, de diferente ali. Porque, é, como o Caio comentou ali, né? Eu também tô achando impressionante. Dá pra ver o que eles fizeram e falar, caramba, mano, o que que eles podem trazer? Nesse sentido, eu fico bastante ansioso também. E agora sim, o próximo que eu quero trazer aqui pra gente comentar é... Ah, The Elden Ring. Elden Ring aí, caramba, quanto tempo demorou aí pra gente saber se o jogo Realmente existia, né? E aí veio, chegou quebrando tudo. Então joguei a demo. O Caio jogou, ele vai poder falar mais a gente a respeito disso. No entanto, eu joguei o Sekiro, que tinha uma pegada de Souls-like ali, uma, uma pegada diferente. Como Elden Ring tem uma proposta diferente também, eu tô apostando bastante, porque o Sekiro eu amei. Por incrível que pareça ali, eu não gosto muito de Souls-like, mas eu nossa, eu sou apaixonado por Sekiro. Então, Elden Ring, eu também quero ver aí como é que vai ser essa pegada. Cara, Elden Ring, eu joguei o teste de rede dele, inclusive a Bandai Namco mandou a chave pra gente, agradeço demais e tal. Cara, é da hora pra caramba, mano. Eu só sei que o pouco que eu pude jogar, que não foi pouco, foi até muito, porque foram três sessões de teste de rede, assim, que a gente pôde jogar e tal. Cara, o negócio é muito da hora. A gente jogou por várias horas e uma pequena porção ali do início do jogo. A primeira área do mapa, que já é bem grande. Vai ter muita coisa pra gente poder fazer nesse jogo e revirar e descobrir segredos. Chefes secretos, que a gente conseguiu encontrar alguns nesse teste de rede. Então, assim... Vai ser um jogo que vai chegar arrebentando, velho. Eu já vou aproveitar poder puxar dois aqui da Warner, que eles estão meio que lado a lado ali, né? Que é o nosso querido Gotham Knights. E o Suicide Squad são dois jogos aí que estão pra chegar no ano de 2022, pelo menos é a janela de lançamento que eles passaram pra gente, ainda que não tenha uma data específica definida. Mas são dois grandes jogos aí dessa mesma empresa que eu tô querendo muito jogar. Eles já apresentaram gameplay de ambos pra nós. Gotham Knights tá muito da hora ali, aquele esquema de o Batman parece ter morrido, tem a corte das curas envolvidas. A gente vai poder jogar, parece que multiplayer mesmo ali, com mais pessoas ali, amigos e tal. E o Suicide Squad, ele vai ter uma pegada parece que mais focada em história ali também e a gente vai poder alternar entre todos os personagens que estão disponíveis ali. A dinâmica entre eles parece bem interessante, os diálogos ali a história parece que vai ser muito foda a jornada que vai ser contada ali pra gente então eu tô muito animado pra esses dois games, Alanis. É, uh, Gotham Knights né, não tem muito o que falar é jogo do Batman ou da família Batman vamos falar assim, então não tem muito o que discutir não. Eu sou fansaço de Batman aí, vinculados Não consigo olhar e falar Vou deixar pra lá, sabe? É um jogo que eu quero muito E um ponto do Esquadrão Suicida, né? Que tá me chamando bastante atenção É o plot mesmo que eles estão trazendo ali Também é um que dá muita curiosidade Muita vontade de jogar alguns, Algumas coisas que eles mostraram de gameplay ali Nesses dois jogos, eu acredito que também Esse ano estão imperdíveis, né? E o próximo, que tá na cara do Go aqui né Tá quase saindo, né? Demorei até bastante pra falar dele The King of Fighters XV. Eu jogo The King of Fighters desde molequinho ali. Então vocês já veem que faz tempo pra caramba. Quero muito aí ver como é que é o 15, Mas um que não deu pra jogar demo, né? Tem o Xbox, infelizmente, né? A gente não tem essas oportunidades. A gente não é da elite, né? Então... <risos> Então assim, não joguei, né O Kai vai poder falar mais porque esse daí ele jogou Mas é um que eu quero jogar Também. cara tá uma delícia Joguei os dois betas que eles Liberaram aí pro Playstation e tal Tô muito animado pra poder jogar mais dele ali Apanhar da galera, que é, pô, muito importante Pro entretenimento geral, aí do pessoal Em lives e vídeos E <risos> quero muito ver como é que eles vão fazer esse modo história também Que eu tô bastante interessado em poder ver a gente vai trazer conteúdo dele no canal aqui também é, Aproveitando essa onda aí de jogo de luta No mês de fevereiro nós também temos um jogo que não é bem de luta Mas ele traz essa vibe aí de artes marciais E tudo, que é o nosso querido Sifu Demo, que teve realmente uma demo aí Algumas pessoas conseguiram jogar, eu tentei Não consegui, sacanagem, mas tá bom Tá chegando aí, cara, o jogo Provavelmente eu devo pegar a versão do PC, se Deus quiser E a gente vai trazer conteúdo pra vocês aqui também É um jogo bem diferenciado Ali mesmo, onde você vai passando Ali, evoluindo nas fases e tal E usando apenas os punhos, rapaz E suas habilidades nas artes marciais No Kung Fu, onde você vai desenvolvendo seu Personagem e os quebra-paus muito da hora, cara. Eu tô muito ansioso por esse jogo. Sério mesmo. O jogo de porrada é sempre bom, né? Eu <risos> lancei. Que comentário, eu não vi nada a respeito, eu só vi comentários ali. lance de que parece que quando você perde, você fica mais forte, só que você fica mais velho. É, eu achei isso daí um negócio interessante, eu quero ver direito como é que, é que funciona isso daí. E é um jogo de arte marcial, né, então me chama a atenção sim. que Já que a gente tá falando de porrada, outro jogo de porrada que tá no caminho aí é DNF Duel. Também não joguei. Né? Também saiu pra Elite, não saiu pra nós, entendeu? Então, <risos> assim, é um que eu quero ver, que eu vi na verdade, né? Como é que é, mas eu quero jogar. Poxa vida, do que deu pra ver ali, os caras estão prometendo um gameplay sensacional. Né? Mas, mais uma vez, o Kai pode comentar melhor do que eu a respeito disso. Mano, tá delicioso esse jogo, velho, o DNF do Na moral, eu fiquei mais empolgado com ele do que com o KOF, sendo bem sincero pra vocês pelo que eu joguei. Porque o que jogo da hora. da hora em termos de design de personagens ali, os personagens em si são muito bem feitos. As mecânicas são gostosas pra caramba, entendeu? É aquele tipo de jogo easy to learn, hard to master, que é fácil de você aprender, mas difícil de se masterizar. Os comandos são muito simples, então ele é bem convidativo pra quem é novo nesse gênero. Ele tem tudo pra ser um jogaço, mano, um jogaço. Ele tá com a janela de lançamento aí pra junho, de acordo com o que foi anunciado aí pra nós. E estou na espera, aguardando ansiosamente aí, cara. Veio outro beta pra nós, pelo amor de Deus, que vai ser da hora. E o próximo jogo que eu preciso comentar aqui, mano, é o Forspoken que foi apresentado com mais detalhes pra gente no The Game Awards 2021. É um jogo que, assim, apresenta gráficos impressionantes, as expressões faciais ali dos personagens também, nas cinemáticas relacionadas à história que eles mostraram pra gente, o mundo vasto que o jogo apresenta, os poderes ali que a gente vai poder utilizar com a personagem também. Todo esse cenário, toda essa ambientação que o Force Pokémon apresentou ali no The Game Awards, né? que foi o último trailer que eles anunciaram pra gente com mais detalhes da parada, já me deixou bastante empolgado e eu quero demais esse jogo, cara. O penúltimo que eu quero trazer aqui é Sonic Frontiers. O que, que eu vou falar? É jogo do Sonic. Não tem muito o que dizer. É jogo do Sonic, entendeu? assim, só pra dar uma desculpa ali, né? Além da, da questão de ser fanboy. É, parece que vai ter um negócio de mundo aberto, tal, não sei o quê. Tô super curioso pra ver isso aí. É, só, é, só pra dar desculpa mesmo. Sonic é Sonic, não tem como. Mario... Donkey Kong não tem como Mario só, não. só Mario sim cala a boca Se você falar Donkey Kong aí meu filho encerra esse vídeo aqui na hora aqui galera? Mas do que com que é verdade? O próximo que eu tenho que comentar aqui, cara, é o A Plague Tale Rackham, que pra mim é um jogo que tá da hora pra caramba também. Eles apresentaram um segmento muito foda de gameplay dele aí, misturado com cinemática, tá prometido pra esse ano. E o Plague Tale Innocence, que foi o primeiro, né? Ele me pegou de surpresa, joguei ele em live, a história é muito boa, da hora pra caramba, joguei já com a atualização do PlayStation 5 com 60 frames, gráficos melhorados e tal. Então, assim, foi uma experiência muito da hora e eu fico muito animado pra poder ver o que eles vão trazer no Wrecking aí pra gente. A League Tale foi um jogo que me pegou de surpresa, né? Quando eu joguei o primeiro, eu tinha visto o trailer e tal. falei, nossa, tem um... Um negócio com um ratinho ali. Deixa eu ver como é que é esse esquema, né? De repente, a hora que, eu, que chega no, no, no clímax ali e tal, né? É um negócio impressionante ali. Eu quero ver o hacking, como é que vai ser a pegada aí também. Porque o primeiro eu gostei muito. O que eu vou trazer agora aqui é Diablo Imortal. Mentira. Não é, Não. <risos> O que eu vou trazer aqui é Final Fantasy, é Stranger of Paradise, né? Final Fantasy Origins. Que é um jogo que tem uma galera que tá torcendo o nariz e tal. Não consegui jogar a demo, né? Eu marquei. Mas tô curioso, né? Pra ver. É uma proposta bem diferente. A galera retalhou demais logo que saiu, né? Porque é uma parada com gameplay tipo Souls like assim e tal então como é que você tem Final Fantasy que não, não tem turno né e, e não tem menu para escolher né nessa é porrada como assim que não sei o quê, que vocês estão fazendo com a minha franquia ó oh, assim que a galera fica mas eu quero ver quer ver qual é a proposta aí, se eles vão conseguir criar um negócio legal, um negócio divertido, com uma história boa. É assim, eu vi uma galera jogando o game, teve demo dele no Playstation, mas eu não cheguei a jogar. Eu vi algumas pessoas que jogaram. É um game que assim, cara, ele me chamou atenção, mas não naquele nível de tipo, uau, quero demais jogar esse negócio. Ah, tô, tô de boa. Talvez eu ainda pegue a demo poder dar uma experimentada se ainda tiver disponível, entendeu? Pra ver qual é. Mas realmente é um joguinho assim que eu acho interessante, quero dar uma olhada Nada, mas não tá na minha lista, assim, de tipo Uau! Quero jogar em 2022 Deixa eu só fazer uma citação rápida aqui Que é o Dying Light 2, que vai lançar agora no mês de fevereiro também Que eu tô muito interessado em jogar, o primeiro é muito bom Vamos aqui pro meu último também Dessa listinha Galera que tá assistindo esse vídeo que deve tá uhum. se perguntando ah, Mas cadê aquele jogo específico até agora Que você não falou? Vocês fizeram uma caralhada De vídeo no mês de setembro desse negócio aí Quando eles anunciaram o trailer, até agora você não citou o nome dele Calma, gente, tá? Isso aqui foi estrategicamente pensado Foi planejado pra poder deixar ele por último, porque Kratão merece, entendeu? Ele merece estar nessa posição assim, no meu caso aqui, né? De último pra finalizar esse negócio com chave de ouro Porque God of War Ragnarok, meu amigo, vindo aí em 2022 Pra quebrar o negócio mesmo Quero ver Kratão dando tapa na cara do Thor Arrancando aquela barba dele lá no soco Entendeu? Vai ser muito da hora Quero ver ele dando uns pedala Robin na cabeça do Odin também. Vem, cratão. Vamos lá, mano. Vai ser foda. Dá um tapa na nuca do Odin que o outro olho até pula, tá ligado? <risos> Exatamente, rapaz. Você falou arrancar a barba do Thor no soco. Imagina ele, a barba do Thor, se denunciou um soco, assim. Pum! E o Thor vai e a barba fica, tá ligado? É... Bem Loneitunes, assim. É, é bem por aí, cara. E a gente não espera menos do que isso, né? Do, do cratão, cara. Clayton, bom de briga ali. Cara, sensacional. Toda a saga do God of War ali. O 4 né, que foi essa reimaginação do gameplay e tal, uma história completamente nova ali Surpreendeu porque quando falaram que ia mudar a perspectiva de câmera, teve gente que não gostou e tal E aí tá aí ó, né, lançando para PC e todo mundo que não conseguiu jogar, jogando e maravilhado Quem já jogou tá maravilhado também, então dá pra gente imaginar o que vai vir aí, o que nos espera com o Ragnarok. Vou, vou acompanhar o lançamento com o Kai. Vou ver ele jogando ali. Ficar vibrando lá de cada telinha. Contudo, entretanto. Se até eu conseguir bater a minha meta ali. De ter o meu Play 5. Vou jogar ele também tá na minha listinha aqui, God of War Ragnarok. Fim da mitologia nórdica ainda, quero ver quem que vai queimar tudo lá, entendeu, com a espada do surto Mas então é isso, minha gente, esse aqui foram todos os jogos, ainda tem muito jogo, tá, pra poder lançar em 2022, que acabou não entrando nessa lista aqui que a gente quer muito jogar, mas esses aqui foram os nossos principais, e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, quais são os seus principais jogos que vocês querem muito jogar em 2022.